Leituras Espíritas apresenta Renovação Social e Imortalidade, oitavo livro da série Se a Mediunidade Falasse, uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Prefácio: Meus filhos, o prefácio luminoso do Cristianismo é a Ressurreição de Jesus que inaugura na terra sofrida a era da imortalidade. Apenas após sua partida e a comprovação prática da vida imortal, os nobres apóstolos tiveram a coragem necessária de ir e pregar a palavra do reino da luz. Sois hoje habitantes de um mundo envolto em trevas. Deveis ser, portanto, trabalhadores abnegados do bem para que da sombra saia a luz e que, de vossos equívocos pretéritos, nasça a sabedoria e o amor. Não estamos mais em meio a um povo ignorante das realidades divinas. Nosso Mestre plantou com o próprio sacrifício a boa semente seus discípulos fiéis arregaram ao longo dos séculos de provação terrena. Agora, porém, é chegada a hora da boa colheita, que carece de trabalhadores de boa vontade. É a vós, jovens amigos, que dirigimos nosso apelo sincero. Amai, amai como vos amou o Cristo. Amai como apenas o enviado de Deus poderia ensinar, e nós, os pequenos servidores, estaremos unidos para quando o mestre nos solicitar a prestação de contas, podermos dizer, Senhor, eis a colheita de teu amor, que nos permitiste usufruir, pois que o semeaste em nossos corações, e nós não mais o impedimos de florescer. De vosso paternal amigo, Bezerra de Menezes. CAPÍTULO 1: MUDAR O MUNDO Felipe chega em casa pensativo. Nunca imaginou que existiria uma longa história por trás das injustiças sociais. Foi um choque para ele descobrir que a miséria é produzida pela própria sociedade. Antes, pensava que a miséria era um azar, uma coisa inevitável, mas agora começava a entender que não, que isso não era verdade. A miséria tem suas causas. Há forças que a sustentam e ela pode, sim, ser eliminada. Que mundo estranho! Por que não se elimina tanto sofrimento e amargura? Há tantas teorias para se explicar a miséria no mundo, tais como o marxismo, o socialismo espiritualista, o positivismo, o capitalismo. Como encontrar uma explicação mais ampla? Qual seria a explicação? E, acima de tudo... O que fazer? Pensa. Em meio a essas reflexões, vem à mente de Felipe a seguinte questão. O que o Espiritismo explica sobre as desigualdades sociais e como acabar com a miséria? O Livro dos Espíritos foi a primeira lembrança de Felipe, que já tinha entendido que toda e qualquer pesquisa espírita deve sempre se iniciar pelo livro Amigo. Saltando de sua cama, em que estava deitado ainda com roupa do colégio, vai até o computador, abre o livro dos Espíritos e começa a sua pesquisa. Deve haver em algum lugar uma resposta ou ao menos uma pista. Pensa. Lê atentamente o índice da primeira parte. As causas primeiras, Deus, elementos gerais, universo... Criação e princípio vital, hum, aqui não encontrarei o que quero. Pensa. Lê a segunda parte. Mundo espiritual dos espíritos, hum, talvez. Pensa. Lê então o capítulo 1. Um. Diferentes ordens de espírito, hum, quem sabe o que explica a miséria não é o atraso espiritual? Vá, então, para a questão 96. 96. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Será que ele havia encontrado a explicação? Ele resolve, então, continuar. Lê avidamente as questões 97 a 127 do livro. São interessantíssimas, mas tratam das classes de espíritos, segundo a realidade espiritual. Mas... e a realidade social da Terra? Teria Kardec tratado disso? Pesquisar não é fácil, mas emocionante. Pensa Felipe, e continua a leitura. No capítulo 4, ainda da segunda parte, vê Justiça da Encarnação e pensa... Hum, quem sabe? Vou ver. Felipe fica fascinado com a explicação sobre a justiça da reencarnação e mais ainda com a ideia de que reencarnamos em diferentes mundos. Um dia vou aprofundar isso. Hum, ainda não achei nada sobre as desigualdades sociais. Ah, já sei. Vou pesquisar no livro com palavra-chave. Pensa, Felipe. Tenta buscar por desigualdades sociais e vai parar diretamente na terceira parte, no capítulo 9, cujo item tem este nome. Claro que tinha que ser na terceira parte, é a parte que trata diretamente da sociedade, e uma das leis morais é justamente a lei de igualdade. Pensa Felipe e ri, pensando em como não se deu conta disso. Ivan, que está ao seu lado, também sorri, dizendo, — Conseguimos! — Felipe resolve ler todo o capítulo 9. Ivan fica feliz, pois é um capítulo importantíssimo para se entender as relações sociais e como superar os preconceitos. Permanece próximo a Felipe, pois quer ajudá-lo a ampliar a compreensão, visto que terão um encontro muito especial à noite sobre esse tema. Enquanto isso, Felipe lê. Capítulo 9 – Lei de Igualdade 1. Um, igualdade Natural 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Comentário de Kertag Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Se todos são iguais, por que tantas diferenças? E o que significa essa afirmação de que todos se dirigem para um mesmo fim? Pensa Felipe e resolve continuar em busca da resposta, lendo o próximo item. 2. Desigualdade de aptidões. Interessante. Como entender as diferenças de inteligência e do jeito de agir de cada um? Pensa e prossegue a leitura. 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Gostei dessa pergunta, grande Kardec. Pensa e lê a resposta. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que um se aperfeiçoa mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, sendo todos os mundos solidários entre si... É necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. 805. Passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não regrede mais. Ele pode escolher, no estado de espírito, um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Comentário de Kerteng Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir, e também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Fim da leitura dessa pergunta, Felipe reflete. Hum, entendi. Uns sabem mais porque viveram ou se esforçaram mais. Mas como isso explica a pobreza no mundo? Felipe continua a ler e, quando encontra os dois itens seguintes, desigualdades sociais e desigualdades da riqueza, seus olhos brilham e ele grita. Achei! Achamos! Fala Ivan com bom humor, sem ser ouvido por Felipe. E assim Felipe leu o trecho encontrado. 3. Desigualdades Sociais. 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. É obra do homem, não de Deus. Hum, se não é lei natural, poderá ser modificada. Pensa Felipe. 806 A.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 Cenas desconhecidas e, ao mesmo tempo, familiares vêm à sua mente. É Ivan que o magnetiza e o faz lembrar de uma encarnação passada, quando ele era um rico e poderoso empresário. Felipe está relaxado e a lembrança vem espontaneamente. Ele vê cenas marcantes que simbolizam seu egoísmo e orgulho. Felipe volta si, cansado. Aquela lembrança inesperada revela o que ele foi no passado, provavelmente em sua última encarnação. Seria capaz de reconhecer muitos dos detalhes de sua existência. Lembra que viveu em São Paulo, recorda seu professor atual condenando com tanto ódio os empresários poderosos. E se ele soubesse que foi um deles? Pensa... Agora Felipe entende com clareza que são os sentimentos que alimentamos que definem nossa realidade íntima e social. Toda essa reflexão fora inspirada por Ivan. Felipe decide continuar a leitura. A questão seguinte seria um tanto dolorosa. 807. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses merecem o anátema, infelizes que são. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Felipe fica chocado. Resolve parar um pouco, tomar banho, almoçar e descansar. Aquela experiência o cansou. Ivan fica aguardando sua volta, pois desejava, ainda de tarde... Ler com Felipe os itens seguintes. Ivan precisa prepará-lo para o encontro à noite. Enquanto Felipe se recupera, Ivan toma várias providências para ampliar a harmonia de sua casa. Após o descanso, Felipe volta a ler o livro amigo. 4. Desigualdade das riquezas. 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Sim e não. que dizes da astúcia e do roubo? Entendi, pensa Felipe. Alguns enriquecem por serem talentosos e trabalhadores, outros por serem desonestos. 808a. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta a origem e verás se é sempre pura. Sabe se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas, sem falar da origem que pode ser má. Crees que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretamente alimentados de possuí-los o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar. Mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar a ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender. E se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, pois esse mesmo quase sempre é quem a provoca. Como a lei de Deus é rigorosa e justa, pensa Felipe. 810. Sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneira mais ou menos equitativa. Quem assim faz é responsável depois da morte pelas disposições testamentárias. Toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargas, sempre. Entendei bem isso. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. 811a. Há homens, entretanto, que creem estar nisso remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seja logo rompida pela própria força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correia atrás de quimeras. Como são inteligentes os espíritos, eles sabem que muitos que defendem a igualdade por meios violentos são invejosos, têm inveja dos ricos. Pensa, Felipe. 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem o perturba. Nunca tinha pensado nisso, que o bem-estar é fazer coisas saudáveis que se gosta. Deus dá condições de todos viverem bem, sem precisar ter a mesma riqueza. Que legal! Reflete, Filipe. 812a É possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. 813. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas. Pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Decifrei o enigma. Quando tivermos uma educação moral verdadeira, uma educação dos sentimentos, que pelo menos diminua o egoísmo e o orgulho, teremos um mundo sem miséria. E quando cada um descobrir um trabalho que goste, as pessoas serão felizes. Reflete Felipe exultante. Por fim, Felipe leu o seguinte trecho de O Livro dos Espíritos. 814. Porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós os sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência, a riqueza leva todos os excessos. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Comentário de Karteck a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque, quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, Em verdade, vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu fali na prova da riqueza. Pensa, Felipe e começa a chorar ao lembrar sua rica e infeliz vida. Ivan o abraça e diz, sem que ele possa ouvir. Coragem, amigo, apenas lembra o teu passado para que entendas as tuas fraquezas e saibas o que deves fazer, reparar teu passado com abnegação e coragem. Nesse momento, chega Pai Joaquim, que se torna visível para Felipe e pergunta com voz firme. Por que choras? Por acaso você queria ter sido um dos apóstolos do Cristo? Ao pensar nessa possibilidade, Felipe sorri, se dando conta de que está chorando por vaidade, e responde com um bom humor. A verdade é melhor do que a ilusão, e nessa encarnação vou botar para moer, Moer orgulho com o egoísmo para ver se vira adubo de humildade. Pai Joaquim sorri ante o humor de Felipe e o abraça. Nosso amigo sente-se forte. Afinal, tem todas as condições para reparar os erros e crescer espiritualmente. Mal sabe ele o que o aguarda nesta noite.